Eu vou mostrar nesse vídeo como está sendo criado e editado o livro Coralizando. O livro Coralizando é sobre a plataforma Corais, uma plataforma para projetos colaborativos e o livro é um projeto dessa própria plataforma. Aqui você vê várias ferramentas utilizadas para colaborar, várias pessoas. Aqui você vê a página inicial com as últimas atualizações feitas no projeto para todo mundo ficar a par do que está acontecendo na editoração do livro. Uma ferramenta muito importante foi a ferramenta Sugestões, que ela permitiu decidir quais são os capítulos, os temas mais importantes que vale a pena a gente escrever juntos. Então, as pessoas propuseram capítulos e as outras pessoas votaram, e assim a gente teve um ranking de sugestões. Aí, os textos colaborativos foram criados para os textos mais é, votados. O texto colaborativo é uma ferramenta que você pode escrever em tempo real que outras pessoas vão assistir e também escrever ao mesmo tempo, ao mesmo arquivo, sem nenhum tipo de incompatibilidade. Quando terminamos, quando o texto já está sólido, ele já pode ser exportado em HTML para um outro software, um software livre de diagramação. Esse software vai permitir que o, que o livro ele fique com, pronto para impressão, com formato profissional. Então aqui eu vou pegar o arquivo, estudo de caso número 4, está no meu pasta downloads, eu coloco na pasta de edição do, do livro, e vou para o Scribus. O Scribus é um software livre que faz a diagramação é, profissional. No Scribus você pode ver que aqui você é, já consegue ver como se fosse uma simulação da impressão do livro. Tá? Já tem imagem, já tem formatação. Tá? Vejam que eu, eu posso controlar vários detalhes da diagramação, que numa ferramenta de edição de texto comum como Microsoft Word não permite. Se eu precisar mudar alguma coisa no Word, eu vou precisar mudar em vários lugares. Aqui no Escribos eu, eu crio uma estrutura que se repete e permite que eu modifique a estrutura para alterar todo o resto. Vou mostrar isso na prática para não ficar de forma abstrata. Vamos colocar aqui aquele texto que a gente acabou de exportar lá do texto colaborativo, é, entre essa, esse tópico antes de técnicas de autogestão. Tem um estudo de caso. Então, eu vou inserir aqui duas páginas. Melhor, vou aqui no página Insert. Vou botar duas páginas. Antes da página 180, que é onde eu estou agora. E vou selecionar aqui a Master Page. O que é uma Master Page? É uma página mestre que define um template, uma formatação padronizada. É aí que eu estava falando que se você definir a formatação de uma página é, num lugar, você define para o resto do documento. Então, no... Eu vou escolher, por caso, lado esquerdo, lado direito. Veja que as páginas é, esquerdo e de direito podem ter padrões diferentes, o que te permite trabalhar com margens, obviamente, é, diferenciadas, como eu trabalhando com margem interna é maior, que isso facilita trabalhar com a lombada, né? Que a lombada ocupa um espaço quando o livro é, ele, é, ele é impresso, ele tem uma certa grossura, uma espessura. Então, aqui eu criei essa, essa Duas páginas com essa formatação, pode ver que ela já tem um fundo diferente da página normal onde está fluindo o do texto. Veja que eu, agora eu vou criar uma, uma caixa de texto para importar aquele, aquele arquivo HTML que vocês viram. Então eu vou criar, na verdade, duas caixas de texto aqui, uma nessa página, e eu vou linkar elas. O que, que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou importar ela, depois eu vou explicar o que, que eu vou limpar, linkar elas. <cười> Vou procurar o arquivo estudo de caso 4. Quando eu importei, veja que do outro lado a caixa de texto não atualizou. Por quê? Porque ela é independente. Quando eu quiser conectar elas, veja que aqui no final tem um ícone de X, quer dizer que não está cabendo o texto dentro dessa caixa, mas o texto está ali, não desapareceu. Se eu linkar as duas caixas de texto, o texto vai fluir. Então, mesmo que eu modifique o tamanho dessa caixa, se eu modificar o tamanho da caixa, o texto continua sendo o mesmo. Isso facilita muito a formatação do, do seu, da sua publicação. Só que tem um detalhe: por exemplo, se você quiser colocar uma imagem aqui, né? digamos que eu queira colocar uma imagem aqui em cima, eu vou colocar um, uma caixa de imagem e eu vou clicar com o botão direito é, pegar imagem. Aqui eu vou procurar a imagem que ilustra esse estudo tipo de caso. Que é. deixa eu ver aqui. Que é, ah, peraí, É uma captura de tela, na verdade, ela está em outra pasta. Está aqui. Isso votação. Vejam que a imagem foi incorporada, só que ela veio num tamanho inapropriado, né? O que, é que eu vou fazer para que ela fique do tamanho da, da caixa? Botão direito, Adjust Image to Frame. Agora vejam que ela ficou do tamanho que eu quiser. Quando eu mudar o tamanho da caixa, vai mudar o tamanho da imagem. Só que a formatação dessa caixa de texto não está legal como eu gostaria. Eu quero aplicar um, um, uma outra formatação. Então eu vou vir aqui, editar. Eu não vou aplicar diretamente essa formatação aqui, porque isso é... Vai me complicar no dia que eu quiser mudar a formatação de todos os estudos de caso. Vou ter que ir um por um, entrar na caixa de texto e modificar. Que não vai ser muito prático. Eu vou selecionar tudo e vou aplicar um estilo que eu já defini antes. Estilo estudo de caso. Estilo estudo de caso. ele Pode ver que ele já tem a formatação alinhamento à direita. Já está sendo mostrado isso. E o título também vou dar um estilo diferente. Na hora que eu aplicar aqui você vê que a formatação já modificou o estilo de, de título ainda não ficou exatamente como eu gostaria deixa eu ver se eu, se eu vou fazer de novo só para ver se fica exatamente como que é títulos tudo de caso é peraí, na verdade eu acho que eu vou mudar para o estilo número 1 um. vamos ver se fica... ah, isso Pronto. Aqui você vê que já mudou o estilo. O estilo, para você modificar o estilo em todos os estilos de caso, né? você vem aqui na aba Style Manager, que você abre até a partir do menu Edit. Né? Você tem acesso a ele. Você faz uma, uma, uma espécie de uma estrutura básica para o seu arquivo, né? com os principais estilos. Você pode colocar eles é, um dentro do outro, quer dizer, criar uma hierarquia. Por exemplo, eu criei uma formatação básica para subtítulos. Todos eles vão usar é, a fonte Oaxina. Todos eles. Agora, o estilo do título de estudo de caso ele vai ter formatação alinhada à, alinhada à esquerda, enquanto os outros vão ter formatação alinhada ao centro, nesse caso do 1, H1 ou H2 na direita. Mas todos eles obedecem às mesmas regras básicas do subtítulos. Isso é uma forma bastante é, prática de você organizar o seu trabalho é, braçal de editoração. Bom, depois que eu terminar de diagramar o livro inteiro, eu vou vir aqui e exportar como um PDF. Que é assim que está sendo produzido o livro Coralizando, da concepção colaborativa até a produção colaborativa utilizando softwares livres.